Você que deseja aprender a fazer a magia de forma prática e rápida, as magias mais procuradas por terapeutas, magos e clientes, magia para abrir os caminhos, magia de prosperidade, magia de descarrego e proteção espiritual, de saúde, entre outros. Então vamos lá, que eu vou explicar para vocês como que funciona o curso dos sete Rituais de Poder. Imagine se você soubesse como usar a magia para realizar os seus pedidos e ainda auxiliar outras pessoas de forma simples e direta. Aprenda a fazer os sete Rituais de Poder, que são constituídos por sete mandalas vegetais, de ervas e velas, para os propósitos mais procurados por clientes, terapeutas e magos através de 10 videoaulas gravadas que podem ser acessadas sem prazo de validade no horário que você desejar assistir e podendo assistir quantas vezes desejar para aprender as seguintes magias abertura de caminhos, prosperidade, saúde, descarrego e proteção espiritual, equilíbrio energético evolução espiritual e sabedoria autoconfiança e fé resgatando o seu poder pessoal esse curso oferece o certificado profissionalizante acesso vitalício curso 100% online com suporte pelo whatsapp para tirar dúvidas e três bônus exclusivos que são bônus 1 book banho mágico de ervas bônus 2 Curso de Oráculo Terapêutico, bônus 3, Evocações Mágicas. Inscreva-se já, seja muito bem-vindo.